Oi gente, então no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse top de borboleta. Que tá bem alta agora, bem white key da estética, bem maraeaqueira, que é duele em do green. Então se você quiser aprender a fazer esse top de uma maneira bem fácil e reutilizando talvez mesmo assim se você tem em casa, é só continuar assistindo. Então com papel você vai pôr no seu peitoral e com o marcador você vai traçar o formato da borboleta. e ficou assim. Depois, com o marcador de, de uma cor diferente, você vai traçar o miolo, a parte que você queira que o peite fique, ou onde você vai pintar. É sempre bom deixar uma margenzinha para que o fundo apareça depois e dê um contraste legal. Com o seu paetê, com a sua pintura, ou com o que você decidir fazer. Ficou assim mais ou menos essa bagunça. Agora a gente vai cortar só a parte externa. A parte principal, aquele primeiro desenho que a gente fez. E depois de cortar... Nós vamos transferir para a camisa. Primeiro a gente vai dobrar ela no meio. Para cortar as duas partes de uma vez. Logo, eu estou usando a camisa velha. Está até rasgada ali. E eu vou usar essa parte de trás. Se você tiver uma camisa estampada. acho que também fica legal. Mas escolhi preta. Para dar um contraste melhor. Com esse paete que eu vou usar. E com a caneta branca. Eu só indo desenhando o formato e depois eu vou cortar. E vai ficar assim. A borboleta completa ficou perfeita. E agora, com a parte de baixo da camisa, a barra, a gente vai fazer quatro argolinhas. É com mais ou menos de quatro dedos de comprimento. A gente vai dobrar assim e fazer as argolinhas que é por onde a corda vai passar e a gente vai conseguir fazer a amarração do, do top. Agora você vai pegar o cordão de seitim e vai encontrar o meio e cortar ele no meio para se fazer as duas alças. Eu utilizei 3 metros, então ficou 1,5m um para cada, mas você pode aumentar do tamanho que você quiser para poder dar mais possibilidades de amarração. Com essas tirinhas que a gente fez argolas, a gente vai botar na parte inferior da asa maior, como está aparecendo no vídeo, e uma embaixo, na parte menor. E com o cordão de setinha a gente vai botar um em cada ponta da asa, ali naquela ponta de cima. Agora é só costurar tudo. E vai ficar assim, ó. Já dá pra ver bem o formato e assim fica bem legal. E dá pra você customizar de vários jeitos. Ou se quiser deixar assim e faz, pintar, colar pedras. Ou se quiser um pouquinho mais de trabalho, faça que nem eu. <risos> e corte o, o paetê pra fazer as colagens. Depois disso, a gente vai cortar aquela parte de dentro, o miolo da borboleta Que a gente desenhou E transferir para o pai T duas vezes espelhando, né, porque... Para ficar a da asa direita e a da asa esquerda Agora é só transferir para o pai T o meu tecido está do lado avesso e é sempre bom ir marcando né A, as peças da asa direita para das asas esquerda. Como está assim sempre vai espelhar e é um pouco complicado, mas confia no processo. Eu cortei fora da câmera e, e ficou assim duas asas e faz um pouquinho de bagunça mas o resultado é bonito e agora eu vou usar cola de silicone estou usando essa porque ela é bem maleável eu não recomendo muito cola quente porque ela seca bem rápido e com essa dá, se você fizer algum erro dá pra tirar e pôr de novo é, você também pode costurar o paetê mas dá muito trabalho ou como eu disse pintar e colar pedraria Agora a gente vai colando Tem que tomar muito cuidado E botar na ordem e realmente é Porque pode dar errado Esse aí eu tinha cortado um pedaço menor Então Eu cortei outro pedacinho pra colar no meio E ficou assim ó, Um lado da asa, fica bem bonito E agora eu vou fazer a parte a segunda parte e fica assim completa, fica perfeita, parece que bem gringa que você comprou e custou horrores, mas foi bem baratinho com coisa que você já tinha em casa e fica assim no corpo. eu Amei muito, essa é a segunda vez que eu faço e dessa vez eu gostei bastante. O tecido de camisa ele estica um pouco, então ele se adapta bem direitinho ao corpo. E se você tiver um peitão, eu indico colar um bojo na parte de cima que você vai ter mais sustência. Então foi isso, se gostou curte, compartilha, comenta e se inscreva no canal.